Calma aí que eu vou entrar daqui a pouco no Clube Pingo. Eu tô esperando terminar de baixar aqui. Não sei porque eu faço essas lives. Em que? Em, em? Ninguém liga mais pra mim, gente. Entendeu? Deixa eu perdi sem inscritos. Chocado. <risos>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 Eu não sei qual vídeo baixar. Acho que eu vou baixar mais nenhum não, né? Meu olho, meu Deus do céu. Olha, essa camisa que eu estou aqui, eu acho que ela nem vai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 Desculpa, não sei eu pronunciar seu nome. Eu tenho um problema pra você não sabe na. Me falar as coisas. É... Pena que o Supri acabou então. Ainda tem um Super Clube Pinguim e o Clube Pinguim Wild Eu tô esperando terminar de baixar aqui pra mim entrar no Super Clube Pinguim, só pra mim ver como é que sai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 como assim? ver 4 de julho de 2018 os dois. Estranho, né, gente? Porque envia o mesmo vídeo, será que eu baixo não para ver? Vou achar. E o formulário, gente, vocês...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 Ai meu Deus. Vou entrar no Super Pinguim, gente Eu prefiro sobre o Clube Pinguim Do que o Clube Pinguim White Eu já fiz até um vídeo de Clube Pinguim White Sobre o fechamento dele Ah, meu teclado tá muito ruim oh, Meu Deus Super Clube Pinguim aqui Ainda bem que apareceu no resultado de pesquisa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 o site do tá em português, mas quando eu clico em emprego, ele não vai. Como assim, gente? O site não tá entrando. Ah, aqui também teve.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 quem tem 14 anos, tá bem compreensiva. Exatamente, eu tava fazendo o um formulário Para me ajudar a responder, porque eu não tô além de pouco comentários. Ai, meu Deus. Super cumprir pinguim, olha isso. mira a câmera desgraça é voltado super Cubo pinguim universidade sea de junho iniciar sessão e o adobe flash Player vai acabar ali ó não haverá compatibilidade com flash Player a partir de dezembro de 2020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 eu renderizo ele pra, eu baixo ele em 720 pixels e renderizo ele para 10.000 pixels então é com muita amor entendeu eu faço aqui ó vou mostrar aqui.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 Eu tô fazendo essa live porque eu tô triste mesmo Sabe, eu pensei Sei Que algumas pessoas aqui Era mais compreensivo, mas Bom, gente, isso aqui é meu teclado Ele tá ruim Na verdade ele já foi pro concerto, Trocou, mas você vê aqui, ó Ele tá quebrando De novo E ele vai quebrar mais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 Ah, mas tem esses aqui que faltam, né? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aí vai sobrar 2 Então vai ter que ser 9 Mas eu vou colocar Vou colocar assim, ó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 Deixa eu ver quantos vídeos vai faltar. Vai faltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vixe, gente, 18 vídeos.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 educados aos melhores professores de tástico Ok, ok, muito bom de parabéns Olha, eu tenho um amigo aqui, ó oh.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 Eu nunca vi a palavra jogo tantas vezes em Estela O que, que ele disse? Digita LJR Por que eu digitaria isso? Ele tá spamando, gente. Que isso? Muito estranho, hein?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 que isso? É pra fazer o que, gente? Tá? Gente, que isso? Um dia jumpscare aqui do Olaf? Eu ganhei uma estampilha. Que isso? Pô, porque não deixou pra fazer isso em vídeo? Ou... Oh. legal, mano. Espero que goste. É bem legal. Eu tô com medo, Pedro. Eu quero ver minha estampilha. Ok. Dante acho que transferiu 4 mil moedas. Como assim? Por quê?